Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hansa e vamos conferir aí o mês de maio. Começou, né? Hoje já é 1 de maio, dia do trabalhador. E vamos ver se tem jogos na promoção. Então deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. E é só você vir aqui na Play Store, né? Vem aqui, ó, em destaque, né? No... Tem jogos, né? Mas vem aqui, ó, em destaque. Tá vendo, ó? Pacote do Fortnite com 50% de desconto. Tem jogos até 70% de desconto. Tá vendo, ó? Pacotão do Fortnite. E vamos conferir esses aqui, ó. Descontos de maio. E vamos ver, ó. Jogos de esporte. NBA, não compensa. Meu Dallas já tá comprado. Ó, a edição padrão do Call of Duty, né? Black Ops. Cold War tá 92 Preço bom, esse jogo é muito bom O Assassin's Creed O oh, Assassin's Creed Valhalla Com 75% de desconto Saindo no valor aí de 69 e 79 Tá no preço bom God of War 2018, 75 né Guardiões da Galáxia 89 Resident Evil Village 137 Call of Duty Black Ops 3. <risos> 105. Esse jogo é horrível, velho. Sei que tem gente que gosta. One Piece tá caro. Ó, DLC de Monster Hunter Rise, né? 34. Esse é DLC. Uh, uh, The Crew é, 2. Cara, tem muito jogo, né? Ó, The Crew, DLC. Crash, 75. E aí você vai poder conferir uma gama gigantesca de jogos, cara, ó. Detroit Becoming Human é 35 e 75. Hades por 75, 74 50. Monster Hunter por 108. Muita DLC, sabe? Far Cry. Far Cry 6 por 119. 119 e 96. Street Fighter 5 Por 17, mano Esse jogo sempre tá na promoção Ó, oh, edição É... Champion Edition por 34 Ó, oh, DLC do, do, do Street Fighter Tunic Por 127 Battlefield o meu tá comprado Conan Conan Islands As Islands Forono Forono, verdade mesmo, tá 24, né? 24,99, 25 Infamous Second Son Por 49,75 The King of Fighters A demo tá até disponível pra você testar Tá caro, 120 Jogo de luta, né? Dragon Age Inquisition, R$ 33,97. Eu, eu tenho comprado, né? Borderlands. Jogos da Plus, né? Oh, Plant vs. Zombies, Gardern of Air, por R$ 17,47. Preço bom, preço bom. Spider-Man eu tenho comprado. Tô querendo conferir aqui os principais Ó, Doom por R$17,87 Tipo assim, tem jogos com os preços muito bons, né, cara? Mas tipo assim, são jogos mais já antigos, né? Ó, Biomutant é, Bio por R$79,80 Esse jogo veio na plaza é muito bom Ó, esse jogo também aqui é muito bom É... Não vou saber fazer, falar o nome <risos> Mas é um joguinho bem legal de lã Bonequinho de lã, né? Da hora ó, oh, David Team por 19,97, Dave Cry Collection por 50 reais. Control por 64, tá? Tendo alguns jogos com preço maravilhoso, né? Watch Dogs, olha aqui, o oh. Watch Dogs não, Sleeping Dogs, Sleeping Dogs por 15 ó, oh, Samurai Shodown. Esse jogo eu queria encontrar ele em mídia física, mano. Eu compraria por esse preço aqui, sem dúvida. R$45,00. Foda-se, sem as DLC. Um jogo que eu queria comprar também em mídia física é o Dragon Ball Fighters mas eu não encontro. Olha aí, ó. É esse Titanfall, velho. É muito injustiçado esse jogo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre jogos injustiçados. Esse jogo aqui é muito injustiçado. É muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Titanfall. Vale muito a pena, cara. Crash, Spyro, esses jogos tão caros, velho. São jogos assim, remasterizados e caros. Bob Esponja por 50. Mortal Kombat DLC. Cara, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. Vale a pena dar uma garimpada e olhar. Deixa eu ver se tem outra promoção. Destaque. Ver tudo. Aqui eu acho que é só do Fortnite, né? Só do Fortnite. Eu acho que não tem nenhuma outra promoção. Uma coisa legal que a gente consegue ver aqui também. <coughs> Desculpa a minha garganta. É. Alguns destaques de jogos, né, cara? tipo assim, já vão. Aqui, ó. Tem esse daqui, ó. De 80% de desconto. Golden Week. Ó, oh, Dragon Ball Kakarote, 75. Ó, oh, Resident Evil. Ó, oh, Near Automata. Ó, oh, Resident Evil 6. Ó, oh, os DLC de Dragon Ball. Dragon Ball Kakarote. Ó, oh, 41, tá vendo? Eu querendo. Eu tô falando de Dragon Ball Kakarote, ó. Oh. Tá vendo? Tá economizando bom aqui, ó. Encontrar esse preço aqui mídia física eu comprava. Foda encontrar esses jogos mídia físicas. Aqui é mais tipo jogos japoneses, né? One Piece, Naruto do Boruto, Shinobi Strike. Ó. Oh. Como assim? Ah, tá exclusivo na Extra. Playstation Plus Extra. Entendeu? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu acho que é mais jogos japoneses mesmo. Muita DLC, tá vendo? Mas é isso. Vale a pena a gente dar uma garimpada. Olha, velho. Olha isso, mano. Muito barato. Eu tenho esse jogo Media mídia física no Play 3, velho. Dragon's Dogma Dark Arising. Tá um preço excelente, cara. e 23,99. Que isso. Esse jogo é maravilhoso. Jogos injustiçados. Eu tenho que fazer um vídeo de jogos injustiçados. Saga Mega Man. Bomberman. Like a Dragon. Muito jogo japonês, tá vendo? Tem que dar uma garimpada boa, velho. Mas é isso, pessoal. Garimpem aí, deem uma olhada, conferem. Hoje, dia 1º de maio, deixe seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e tchau, tchau.